Prazer apresentar o décimo episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e, neste espaço, vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com Giovanna Vargas Rentin, graduanda de Engenharia Química e empreendedora. Natural de Joinville, Santa Catarina, desde que ingressou na URGS no primeiro semestre de 2019, Giovana buscou novas experiências e oportunidades no ambiente acadêmico. Fez parte da Inactus URGS, uma iniciativa de empreendedorismo social que apoia comunidades locais. E seguiu como consultora de projetos na Mandala, empresa júnior da engenharia ambiental. Atualmente, divide seu tempo entre os estudos das disciplinas do quarto semestre de engenharia química e as atividades como empreendedora na área de marketing digital. Atua como social media, consultora de marketing e lançou recentemente seu primeiro curso online, chamado Engenharia Universal. Giovana, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Olá a todos, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês e vamos lá. Giovana. a transição de aluna do ensino médio para uma estudante universitária é um momento muito marcante na vida de qualquer jovem. Na ocasião você morava em Caxias e se mudou para Porto Alegre. Como foi vivenciar tudo isso? Bom, eu tinha recém 17 anos, então para mim foi uma mudança assim, muito grande. É, ao mesmo tempo que foi super desafiador, também foi um pouco assustador, sabe? Quando a gente mora com os pais, enfim, é realmente uma mudança enorme. Tu sair de casa, ir para outra cidade, ter que morar sozinha, pegar o ônibus para ir para URGS, que é uma hora e meia do centro. Então, realmente foi um desafio para mim e hoje eu digo que eu passei por isso, né? mas realmente não foi um momento fácil. Eu estava muito empolgada assim para começar a faculdade e tudo isso, ao mesmo tempo, foi um pouco difícil de lidar. Mas deu tudo certo no final e hoje em dia estou aqui no quarto semestre. Como foi a experiência com o time da Enactus? Nos conte um pouco mais sobre esse momento, como funciona essa iniciativa empreendedora social. Bom, a Enactus é um projeto que tem em vários países ao redor do mundo e eu tive o prazer de participar do time da Enactus. Eu entrei no meu segundo semestre, então, foi em novembro de 2019. E foi uma honra realmente fazer parte desse time. A gente apoia quatro comunidades de Porto Alegre. Eu atuei no time Elas. Então, a gente apoiava a casa de referência Mulheres Mirabal. A gente ajudava, então, a comunidade. Essas mulheres foram vítimas de, de violência a produzirem os quitutes, que é o nome do, do projeto que a gente apoia, então, os quitutes Mirabal. E, com isso, a gente realmente apoia essa comunidade e faz de tudo para que elas consigam fazer dessa transformação, através da culinária, o seu propósito de vida. Então, é um projeto muito legal. Eu tive também a honra de ser líder desse projeto por um semestre. E realmente cresci muito dentro desse time e recomendo para todo mundo, se puder fazer parte da Enactus, com certeza é uma experiência super relevante. Por que você se interessou em participar de uma empresa júnior? E o que você aprendeu nesse período na Mandala? Então, eu resolvi participar da empresa júnior porque desde o começo eu escuto que as atividades extracurriculares são tão importantes quanto as disciplinas. E hoje em dia eu posso confirmar isso 100%, é muito verdade, a gente aprende demais quando a gente sai da zona de conforto, que eu acho que é exatamente o que representa essas atividades extracurriculares. Eu resolvi fazer parte da mandala porque dentro da engenharia química eu me interesso muito pela área ambiental. Então eu resolvi fazer esse teste para ver se era isso mesmo que eu gostava. Participei da mandala durante nove meses, fui consultora de desenvolvimento, então atuei em projetos de educação ambiental, atuei dentro da área de gente gestão, dentro da área de comercial, e foi realmente uma experiência muito incrível também. Eu aprendi como funciona uma empresa por dentro, coisa que a gente não tem muito contato nesse início de faculdade, então para mim foi extremamente importante também fazer parte, aprendi muitas, muitas coisas e também recomendo para todo mundo, se puder, fazer parte de alguma empresa júnior, é sim, ó, muda a vida da gente, com certeza. Para quem está nos ouvindo e não tem conhecimento exatamente do funcionamento de uma empresa júnior, o teu curso é engenharia química, mas tu atuaste na empresa júnior do curso de engenharia ambiental, existe essa inter disciplinaridade. Pode nos falar um pouco mais sobre isso? Existem várias empresas júniores que aceitam estudantes de outros cursos, justamente porque as áreas elas têm relações entre si. Então, por exemplo, a Engenharia Química, justamente, por exemplo, o curso que eu lancei é chamado Engenharia Universal, porque a Engenharia Química abrange várias outras engenharias. Então, a gente pode atuar em áreas que também envolvem outros cursos. Então, isso é muito legal, justamente porque a gente pode entrar na Empresa Júnior de Engenharia de Alimentos, de Engenharia de Energia, de Engenharia Química, de Engenharia Ambiental. Então existe um, um leque assim de opções para a gente muito grande. Obviamente para todos os outros alunos de outros cursos, com certeza existem outras graduações que conversam com este curso. Então é realmente muito legal, a gente conhece pessoas diferentes fora do nosso curso e aprende realmente coisas que a gente não veria se a gente não participasse dessas iniciativas. Você também é geradora de conteúdo digital. O seu perfil no Instagram, Bora Estudar tem mais de 4 mil seguidores. Informações relevantes sobre as áreas de atuação profissional possibilitadas pela Engenharia Química, dicas de estudos e muita interatividade. Como surgiu essa ideia? Então, fazia muito tempo, na verdade, que eu queria ter um Instagram de estudos. Começou só para eu me motivar. Era logo no início da quarentena, eu criei meu Instagram dia 28 de março de 2020. Então, 15 dias depois de começar a quarentena. E eu criei basicamente para me motivar a estudar e motivar outras pessoas também. E hoje em dia já é algo muito maior. Em um mês eu alcancei os meus seguidores. E hoje, com um ano e pouco, eu já estou com 4.300, então... É realmente incrível essa produção de conteúdo e esse relacionamento com as pessoas. Eu conheço realmente estudantes de engenharia de todo o Brasil e até do mundo. Eu conheço pessoas da Inglaterra, da França, da Holanda. Então tudo isso é uma experiência muito legal. Eu gosto muito de estar nessa área digital porque eu sinto que é uma área muito promissora. Então, eu pretendo muito aliás, as duas coisas, como eu já venho fazendo. Então, a engenharia química e o marketing digital, eles têm, sim, muito a ver. Justamente porque a gente consegue divulgar qualquer ideia nossa nas redes sociais. Eu acho que isso é a grande beleza. Não tem muitos perfis por aí que falam sobre engenharia química e muito menos que tem um curso sobre engenharia química. No meu curso, eu falo basicamente sobre todos os aspectos da engenharia química. Então, como escolher a sua universidade, quais disciplinas que você vai ver dentro dela, quais os conhecimentos básicos que a gente precisa para se tornar um engenheiro muito bem conceituado, as áreas de atuação, então tudo isso eu aboro no meu curso e são as principais dúvidas dos vestibulandos. Então foi basicamente por essa dor que eu criei o curso quando eu era vestibulanda, eu não encontrava muitos conteúdos sobre engenharia química na internet e eu tive muita dificuldade de realmente decidir pela engenharia química justamente por isso. Então, eu acabei criando esse curso para poder ajudar os vestibulandos por aí a terem mais certeza de que é isso que eles querem fazer. Conte-nos um pouco mais sobre essa rotina de social media. Como se dá a escolha dos temas para os posts e como é feita a produção da imagem, a programação de publicações? Eu tenho um banco de ideias aqui Basicamente, eu tento pensar o que, que eu tinha dúvida quando eu era vestibulanda e o que, que as pessoas realmente não divulgam tanto na internet. Então, por exemplo, hoje saiu um vídeo muito legal que eu falei na engenharia química tem mais física do que química? E sim, por mais que a gente se confunda muito, achando que engenharia química é muito química, não tem tanta, então eu meio que desmistifico a engenharia química para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre como funciona essa área. Então, além disso, eu também já fiz vários cursos de marketing, então eu consigo ter várias ideias olhando para qualquer coisa. Então, eu já fiz, por exemplo, um post que envolvia o Big Brother e as disciplinas da engenharia química. Coisas que não teriam nada a ver uma com a outra, mas que eu consegui juntar em um post. E foi o meu post que mais deu sucesso. Assim. Então, existem várias formas de ter as ideias e a criatividade, com certeza, é muito explorada nesse quesito. Eu programo os posts pelo estúdio de criação do Facebook, que é ligado com o Instagram, então a gente consegue programar assim os posts para postar em algum dia específico e as imagens eu faço pelo Canva que é um aplicativo gratuito da internet que permite a gente fazer designs muito legais e gratuito então é realmente muito incrível eu gosto muito do Canva e além disso eu trabalho como social media para outras duas empreendedoras então eu cuido das redes sociais de outras duas pessoas e esse é o meu trabalho assim principal hoje em dia então, eu também faço os posts para outras duas redes sociais. E isso dá bastante trabalho, mas é o que eu gosto de fazer. Eu sou muito, muito feliz mesmo fazendo isso. As suas atividades na área do marketing digital já te geram, então, renda? Sim, faz uns dois meses. Os cursos de engenharia exigem muita dedicação aos estudos. Como manter um bom desempenho acadêmico em meio a tantas atividades como empreendedora? Confesso que eu também tenho um pouco de dificuldade em responder isso, mas eu acho que com uma boa organização a gente tem, sim, tempo para tudo, ainda mais agora que a gente está em casa, então não precisa se deslocar por longos caminhos para chegar na faculdade, não precisa, enfim, sair tanto de casa, a gente tem, sim, mais tempo disponível. Então eu tento sempre organizar meus horários, mas eu confesso que não é sempre que dá certo. Falando um pouco mais sobre o seu curso, o primeiro curso online lançado por ti, a Engenharia Universal, em uma plataforma digital. Você já citou alguns elementos, mas o que de fato é oferecido no curso e qual é o público-alvo dele? Então, o meu curso, a Engenharia Universal, ele surgiu então por essa dor que eu sentia quando eu era vestibulanda, porque eu entrei na engenharia química sem saber grandes coisas, porque realmente não tem conteúdo suficiente na internet. A gente pesquisa, pesquisa, pesquisa e não descobre. Também não é uma profissão muito divulgada por aí. O que aconteceu foi que eu percebi que muitas das pessoas que me seguiam vinham me perguntar o que, que fazia um engenheiro químico, por que, que essas pessoas deveriam fazer engenharia química, como funciona a faculdade, o que, que se estuda na faculdade. Então, as pessoas têm muitas dúvidas, sabe? E esse curso surgiu, então, para sanar tudo isso. Tem vários módulos, eu falo bastante sobre as disciplinas que a gente cursa, sobre as áreas de trabalho, porque isso também é uma dúvida muito grande né, dos vestibulandos. A gente pode atuar em mais de 20 áreas, então é uma engenharia realmente universal, a gente pode atuar em muitos lugares. E essa, para mim, é a magia, então eu quero passar essa sensação de realização para as pessoas e ver se elas realmente vão gostar daquilo ali. Eu falo que as duas opções para as pessoas depois do meu curso é ou não querer mais fazer engenharia química e parar de perder tempo, dinheiro e energia com algo que não é para elas ou descobrir que é a paixão da vida delas e realmente ter esse brilho nos olhos. Então, são duas opções ótimas. Tá tudo bem se tu fizer o curso e descobrir que não é para ti, pelo menos tu economizou um tempão da tua vida. Ou então, imagina, descobrir que é realmente aquilo que tu quer fazer já é um presente enorme. O público seria basicamente, então, para os vestibulandos de engenharia química ou para aquelas pessoas que conhecem engenharia química, mas não têm muitas informações, que querem saber mais sobre isso. E também para as pessoas dos primeiros semestres que querem entender um pouco melhor como funciona mais para frente, porque no primeiro semestre a gente também está meio distante assim do mercado de trabalho e de oportunidades. Então é uma experiência muito legal. O curso ele está bem no começo. Eu estou gravando com as minhas alunas, mas já estou tendo feedbacks muito legais e a cada dia eu fico mais empolgada com isso. Para quem quiser se inscrever no curso, onde procurar e como fazer essa inscrição? Então, tem que entrar lá no meu Insta, e me chamar no direct. Atualmente as vendas não estão abertas, mas provavelmente vou fazer um lançamento em breve. Então, se tu quiser saber mais sobre o meu curso, é só entrar na lista de espera e eu te mando o link se tu me chamar lá no meu Insta. Giovana, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós desejamos que tu tenha muito sucesso, tanto nos estudos, quanto nas suas atividades e nos seus projetos como empreendedora. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz mesmo de fazer essa contribuição, até mais!